E aí, galera do YouTube, tudo bem com vocês? Estou aqui para gravar mais um vídeo, depois de tanto tempo, eu vou voltar a reagir aos memes. E uma salva de palmas aí pro canal. Yeah! Com plateia, yeah! com direito à plateia e tudo hoje, hein, meu? Tô até yeah! com vergonha, tô com vergonha. Tem um monte de gente olhando assim, eu tô me sentindo a 25 de março. Vamos começar, meu, vamos começar. <risos> mano... Que mentirosa, parça, mano. Susto no necrotério. Idosa dada como morta, acorda no necrotério e diz que era um namorado. Nossa, que horror. Ela tá morta. Ela, mano, que coisa horrorosa. Se fosse o Caio, essa música combinaria mais. <risos> Cyberpunk. Mano, o cara dando descarga com o mouse, gente. Eu... Que absurdo, meu. Fazer isso no meu banheiro, meu. Bota aqui agora um meteoro passando atrás. Atlântida. Atlântida, eu vou virar o Aquaman agora do nada. Perdido em Marte. Perdido em Marte? como que eu coloco o Perdido em Marte? Ah, é só botar um desenho atrás de tudo. O Matt é Demon demo aqui do meu lado, ó. O Matt <risos> Demon aqui. <risos> Marte aqui do outro lado. O Rango. O. Rango. o, Rango. o... <risos> Fala uma outra. O Muppet Muppet? É. Dançando Aquele o quê? É, você é o um Muppet pretinho. Mas Muppet dançando <risos> o quê? Em planeta? Em um planeta? Fazendo assim, é, Bilada, eu já vi. Bilada é Chablau. Chablau é o Chablau, é Xablau mesmo, pode ir lá. <risos> mano, eu, o desenho que eu mais gostava era Muppet Baby, mano. Eu não sei porque acabou com esse desenho. Vocês assistiam? Não, ou não? não, não, não Vocês não lembram de, de Muppet de Baby, Muppet mano? Eles bebezinhos? Sim. É igual o Looney Tunes, o Looney Tunes Baby também, mano. Era muito é bom, eles pequenininhos, mano. É, Very Groovy. O Kyle é o Thais. Mano, tá barulho, mano, eu vi essa porra aqui Isso é literalmente assustador, mano Imagina você tá, tipo, sei lá Andando na rua, na rua não ia ter uma cobra dessa, né Mas sei lá, você tá na cachoeira, mano Você olha pra árvore e tem um bagulho desse É sinistro, parça É um bagulho desse, mano é uma... <risos> Pitão do Magal Jiboia crossiteira. <risos> ah, eu não julgo a Eva, imagina dizer Não pra um bicho desses <risos> Você tá mano, é um mais idiota que o outro, né, É verdade, parceiro. eu me senti assim, Mano, muito bom, <risos> parça. Muito bom, mano. <risos> Coisa horrorosa. O marketing é tudo, pai. O marketing que move montanhas, brother. Que <risos> <risos> <risos> Mano, é o tiringa, tiringa, tiringa, mano, é a cara do mano. <risos> Qual o nome desse arrombado, pai? É o... Não faço ideia, mano. Kachunga Fidapeste. <risos> Chiqui... Chiqui Ricks. Eu hum, lembrava que esse era o nome dele. <risos> Droga, é o Toretinho. Ah, Torresminho, pô. É a família. Travou de pé. É. Nossa, parça! Mano, o mundo tá virando do avesso, parça. Os seus cadeirantes tão completamente alucinados, mano. Os caras estão loucos. Quem, quem, que, quem disse que pra dar um no buzão eu tinha que pular casa? Nossa, catraca? parça! olha isso mano? Eu mesmo bebi pinga com o mendigo no Natal. Comprei uma vodka pra ele, pegou comigo. Meu, eu tive uma ideia. O Jamaica é o nome do mendigo que mora aqui no bairro também. Vou postar aqui uma foto dele aqui, ó, com a gente. É o Jamaica baca, é, é o, o mendigão do bairro, ele é bem legal. E eu tava pensando em gravar Um Dia com o Jamaica. Eu ia pegar a câmera, trocar uma ideia com ele, sair gravando. O Céu. que vocês acham? Se vocês acham essa boa ideia, deixe aí nos comentários. Então, rapaziada, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Não, que e. Isso. É o Rock and roll, brother. O que batia? slash. O slash. Ó, é bem... oh, mas deixe seu like, se inscreva no canal aí. E até a próxima, aí, galerinha do YouTube. Um beijo no botão de vocês e do pai de vocês.